Olá pessoal. Hoje a gente começa a falar de forças de arraste. Força de arraste são forças que se opõem ao, ao movimento de um corpo através do que a gente chama de um fluido, tá? Um fluido, apesar da, da palavra fluido evocar a ideia de líquido, né? Na verdade, fluido é qualquer qualquer uma, qualquer matéria. Em que haja uma coleção de moléculas muito fracamente ligadas entre si. Qual é, então, um gás é considerado também um fluido. Qual que é a diferença entre, entre o gás e o, o, gás e o líquido? Né? É que tanto, que num gás, muitas vezes, as forças, as forças intermoleculares são desprezíveis. Tá? Ou são muito pequenas ou podem ser completamente desprezadas, como é o caso de um, de um gás ideal, que é uma, uma aproximação ali razoávelzinha para alguns gases. Tá? Mas no líquido, essas forças intermoleculares são muito mais fortes. Tá? Então, é muito mais difícil, em geral, um, um objeto se mover num líquido do que num gás. Mas os dois são fluidos porque... A os dois são fluidos, né? Porque a natureza da, da, das interações é mais ou menos parecida ali nos, nos dois, tá? E muitas vezes a gente confunde, né? Há uma tendência a se confundir força de arraste com atrito. Tá? Isso aqui não é verdade. Força de arraste e força de atrito são duas coisas diferentes, apesar de o efeito das duas ser, se opor ao movimento do corpo. Por quê? Porque a natureza das interações que dá, uh, que dá origem às forças de arraste é diferente das interações que dão origem à força de atrito. Basicamente, você tem aqui duas superfícies aqui, em contato para entender a força de, de atrito a gente tem duas superfícies em contato e o que, que acontece nesses pontos de toque aqui aqui eu já estou olhando a um nível mais uh, microscópico tá? nesses pontos de toque entre as duas superfícies você vai ter a formação de Ligações moleculares fracas entre o, entre o objeto que a gente quer mover para cá e a superfície com a qual ele está em contato, okay? Então, o que que acontece, né? É, a força de atrito se origina da dificuldade de quebrar essas ligações intermoleculares fracas aqui entre o objeto e a força de entre o objeto e a superfície que, que toca que, que ele toca. No caso da força de atrito, você tem um objeto, você tem um objeto e você tem aqui, né, as moléculas do seu fluido. Do seu fluido, esse objeto está então imerso nesse fluido. Eu vou colocar algumas aqui em contato com a superfície do objeto. E se o objeto se move para cá, o que ele tem que fazer? é mover essas, essas moléculas que, estão, que, ele, que ele entra em contato com elas, junto com ele. Nota que é muito diferente do que está acontecendo aqui na, na, na força de atrito. Tá? Então, o que, que acontece? Cada uma dessas moléculas vai... vai é, deixa eu até desenhar aqui um pouco mais, um pouco mais simétrico, aqui para já explicar uma outra coisa também. Então, cada uma dessas, dessas moléculas aqui vai vai fazer uma pequena força vai fazer uma pequena força de de, de resistência vai, vai, vai se opor ao, ao movimento desse desse camarada aqui e a gente e a gente sabe lá da a gente já vê nos cursos lá de física 1 né, que a força de a força de arraste ela, ela é proporcional, ela, ela se direciona no sentido oposto ao da velocidade. Ok? Então, é, na verdade, eu vou colocar aqui, ela é paralela a menos o vetor velocidade. Ou seja, a força de arraste vai estar. Tá Apontando para cá e vai ser a soma de todas essas forças de, de essas forças aqui que, pela terceira lei de Newton, as moléculas do, do, do fluido exercem sobre sobre o meu corpo quando ele tenta se mover ao longo desse fluido, ok? Então, agora, por que que a gente supõe isso daqui? Né? Gente, isso aqui tem um, tem um limite de, de, de, de validade, não é válido para todos os casos no mundo. Mas se o objeto tiver algum tipo de simetria em torno do eixo, eu sempre vou poder decompor as forças que as moléculas exercem sobre esse cara daqui em duas componentes nas quais essas componentes aqui vão se anular, no fim das contas. Tá? e só vai sobrar essa componente essa componente aqui então aproximadamente na maioria dos casos né a gente vai supor que a, que, a, que a força seu é, que que sentido da força de arraste é oposto ao sentido da velocidade do, do nosso corpo ok e né? A gente já viu a gente vê lá na física 1 né que a força de, de arraste ela é ela é ela é ela, ela pode ser quadrática ou linear. Né? então você pode ter um termo b um termo Bv onde b é um número negativo mais um, um, um termo c vezes vezes v, ao quadrado e esse cara daqui né na direção na direção v como v ao quadrado é um número positivo esse c também tem que ser negativo outra coisa que você pode fazer é colocar os sinais negativos aqui explicitamente e tomar essas constantes como uh, positivas então tá mas tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí como é que a gente chega nessa expressão imagina que eu tenho aqui então uma uma expressão para f de, de, de v, tá? Então eu teria é, eu teria uma teria uma expressão analítica que que deve ser extremamente complicada e que a gente não conhece na verdade. Vamos botar esse cara aqui, né? É, proporcional ao módulo de v e vamos tomar só o módulo o módulo da minha da minha força de, de arraste, tá? Eu sempre posso escrever, escrever a minha escrever a minha uma, uma expressão matemática qualquer para ver suficientemente pequeno numa expansão em série de Taylor. Essa expansão em série de Taylor é da forma f calculado em v igual a zero mais 1 sobre 1 fatorial derivada de f em relação a v, calculado em v igual a zero, vezes v, mais 1 sobre 2 fatorial d2f. De, de então, deixa eu apagar aqui para ficar um pouquinho mais, um pouquinho mais bonitinho. d2f dv2. Calculado em v igual a zero, vezes v ao quadrado, e por aí vai. 1 sobre 3 fatorial, d3f, dv ao quadrado, opa, dv3, perdão, dv3. Calculado em v igual a zero, vezes v ao cubo, e todos os termos de ordem superior nas, nas derivadas. O que, que a gente faz? A gente para a expansão por aqui. Okay? É claro que essa expansão, até que ordem a gente vai, ela é arbitrária. Mas, para ver suficientemente pequeno, a gente pode ficar na aproximação quadrática para a expansão de em série de Taylor. ok? E aí, minha, minha, força, minha força de arraste, ela fica... Ela fica na forma A mais v mais C vezes V ao quadrado. Onde A é F de zero, B é esse termo aqui e C é esse termo aqui. Ok? Então... Se a gente conhecesse esses caras aqui, né, a gente a gente saberia exatamente é, exatamente quem são esses, é, quem são quem quem é esse cara. A gente, né, a gente tiraria esse cara daqui diretamente da, da derivada desse camarada aqui. Pode ser útil em algumas circunstâncias, mas o fato é que nós não temos uma expressão analítica fechada para esses caras aqui. Então, né, coloca-se essas constantes a, b, e c como parâmetros, ok? E quanto que vale a a? Bom, se f de v é dado por essa expressão aqui, em v igual a zero, esse cara tem que ser igual a zero. Então meu a é igual a zero. E meu, então meu f de v, meu f de v, eu escrevo como b vezes v mais um c vezes v ao quadrado. Esses termos aqui, esses dois termos aqui entram em geral na, em, é, no cálculo da força, mas dependendo da situação esses termos aqui podem ser, pode ser um desprezado, o outro desprezado, né? A gente vai ver no próximo vídeo então quais são as condições para se desprezar é, para se desprezar b e, e b ou c ou nenhum dos dois, ok?